Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta Seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta e as horas vão passando e a manhã vem chegando os seus lábios nos meus lábios. Os seus olhos me olhando, e o sol já vai subir. Você desce e vai embora.